Muitas séries tem vilões que são muito mais legais que os mocinhos e a gente vai falar deles hoje. sou o Miki, sou é a Júlia e esse é o cores. Antes de começar o vídeo, a gente vai pedir aquele clássico like, né? Se inscrever no canal caso não seja inscrito e apertar o sininho. Por quê, Júlia? Porque com ele, notificações de vídeo novo chegam pra vocês. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou começar falando de Gotham, porque Gotham tem muito vilão. É sobre isso, né? É sobre isso, então, assim... Mas eu vou focar na Mooney. Aquela mulher é tudo pra mim, porque ela é ruim pra cacete. E ela tem, tipo, um cabaré, em que ela, obviamente, forja lá as coisas dela, meio criminosas e tal, e ela tem um cabelo lindo. E, assim, a Fishmoney, ela é, oficialmente, em Gotham, a vilã. Só que ela tem a galera em volta, que são os vilões que se tornam os vilões do Batman no futuro. Porque vamos lembrar o Batman, é uma criança... Então, assim, ele ainda não tem nenhuma briga, porque ele é um neném, sabe? É Mas, complicado é, lutar fica o crime. Fica complicado não, é, o combater não, o crime quando você tem uma escola. Você tem que ir pra escola, tem assim, que resolver certas coisas, vir de casa e tal. Mas é isso. A, enquanto Batman não é um ser humano ainda, é só uma criança... Não é um ser... Crianças são seres humanos. É verdade. A, a, gente, a gente entendeu. A gente entendeu. <risos> então, enquanto Batman não é um homem adulto e que bate nas pessoas vestidas de morcego... Sem matar. Tá? Sem matar, sem armas também. Tem que ter uma galera que tá comandando Gordon, né? E a Fish Mooney é a pessoa que tá ali dificultando a vida do Gordon. E ela tem umas tramas incríveis. Ela tem um cara que ela quer derrubar porque ele acha que ele é mais poderoso que ela. E ela não é burra. Ela sabe muito bem que ele tem pontos fracos. E eu acho que a progressão dela pra se tornar a regênea do crime eu achei incrível. Porque é muito raro você ver mulheres nesse tipo de espaço e mulheres negras. Então, assim, ela mostra toda hora. Olha só, eu tenho que me firmar aqui o tempo inteiro. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou começar falando de outra vilã, que é a Cersei, de Game of Thrones. E assim, é, o final dela só foi um problema que foi muito, muito abaixo do que, que aquela mulher merecia, né? Ela não teve final. Não teve. A, a gente esconde na fanbase que ela teve final. Sim, e assim, é, até hoje, tanto por os dos livros quanto por causa da série eu fico me perguntando se aquela mulher realmente é uma vilã. E se ela não é só uma mãe que, às vezes, faz umas coisas pesadas para proteger quem ela ama. Mas, assim, a Cersei é uma pessoa incrível, incrível no caso de inteligência, né? E eu acho que é uma pessoa que consegue se articular tão bem num meio onde só tem homens, né? E ela tenta, no livro, assim, um pouquinho mais, mas na série, ela também tenta muito fazer isso, que é pegar as coisas que vêm como fraqueza ou algo que objetificam dentro dela, e ela usa aquilo como uma arma para ela tentar Sim. fazer o que ela quiser. Ou tentar fazer as coisas que ela tá tentando planejar. E ninguém merece aquele tipo de final que, cara, foi um desserviço pra toda a construção daquela mulher incrível que a Cersei é. Foi, na verdade, uma temporada inteira de mais decisões e a Lena, a pessoa que é a atriz que faz a Cersei, falava, ela não faria essas coisas. Não, e não só isso, você vi como é que a Cersei foi muito desaproveitada na última temporada porque ela só apareceu ali na varanda bebendo vinho dela. Até aí eu também queria trabalhar assim pra gente ver o ganhar muito bem, porque ela tava ganhando horrores. Só, só pra isso. É isso, a Cersei, ela Consegue ter várias camadas e eu acho que você tem que começar a desconsiderar as últimas temporadas assim, dela. E eu tenho muito na minha cabeça, a Cersei, das primeiras temporadas, aquela mulher muito destemida e sabe o... para onde ela tá indo. Talvez ela não saiba o que ela quer, mas ela sabe onde ela não quer estar. E ela sabe os direitos dela, o que ela pode fazer e o poder que ela tem. E o livro, assim, é só uma, é uma comemoração daquela mulher. Que... Ela não é um demônio? Ela é um não é um demônio. Mas tem os porquês, eu acho incrível vilão que, por mais que você não goste, você não concorde com os meios que ele toma, você entende todas as questões, todos os motivos você fala, cara e talvez você comece a pensar, eu acho que eu, na situação, possivelmente faria a mesma coisa. Então, isso mostra como é que ela é uma ótima vilã e que, sério, o final que ela teve foi só um desserviço total pra aquela mulher. Cersei, você merecia mais. Você merecia muito mais. Eu vou falar agora de uma vilã que não é mais vilã, mas era muito vilã no início que é a Petra de Jane the Virgin. Eu... Amo James the Virgin, é muito divertido. E a Petra era ruim feito a fome. <risos> é sério, ela era muito ruim. Ela era tipo aquela menina russa que, tipo, casou com um cara rico pra ficar rica e deu um monte de bad, e aí o cara se apaixonou por outra mulher e aí ela resolve o quê? É Engravidar o cara? Então, dá uns ruins. Isso não resolve as coisas. Isso não resolve as coisas. Só que, assim, a construção da Petra no início era muito ruim, porque ela era uma vila meio que sem fundo. E agora, nas novas temporadas, ela virou amiga da Jane. Elas duas têm filhos, elas criam as crianças juntas. E ela descobriu que ela gosta de mulheres também. Olha só. Vem e ela baile. ficou o quê? Feliz. E parou de ser ruim. Sabe o que isso mostra? Que homem é o problema. Que... <risos> é que também. Faz. Mas é que, às vezes, a gente acha que o um personagem ele tá mal construído. Mas ele só está sendo construído pro futuro. Porque eu acho que se a gente soubesse que a pedra é bissexual no início, a gente não ia gostar dela que a gente já falar, putz, mais uma bissexual que é desagradável, que maltrata a mulher e depois vai lá e, e casa com o cara. Fizeram uma construção que, assim, eu honestamente acho que eles não esperavam fazer isso com ela, mas eles viram a progressão e falaram assim, pô, não, tá deixei. todo mundo achando que ela é porque por que, que a gente não faz, sabe? E é isso que a gente quer. Se a gente diz pra você que um personagem é LGBT, por que, que vocês não podem ouvir a gente? E aí eu viro e até também mais vilã. <risos> LGBT salva. LGBT salva! Mas, nas primeiras temporadas, muito vilã e adorava mesmo assim. O último vilão aqui que eu vou falar, que ele é tão legal, tão legal que ele tem o nome da série, que é o Hannibal. Sim. Hannibal, assim, a série em si já era ótima, mas o vilão bom. Sério, em todas as camadas dele, tanto no filme quanto na série, a questão é que eu tenho um chameguinho pela série, porque aquela série é incrível, é E Hannibal. muito gay. Muito, muito, muito. Absurdamente. Tipo, dá pra contar os héteros daquela série, mas, indo mais pro Hannibal especificamente, eu só gosto. Não é que eu gosto, né? Mas é muito interessante como é que é um gênio. Não só um gênio, ele é um psicopata e também um ótimo psicólogo de alguma maneira bizarra e desconfigurada. É, aquilo funciona pra ele, ele consegue juntar toda a vida dele pessoal com a vida é, profissional e a vida secreta, que é basicamente ser um canibal. Então, assim, você conseguir levar esse tipo de vida muito tranquilamente, não ser pego, ter amigos, ser querido... Casar! Cara, é pra poucos, é, é pra, pra muito, muito poucos. Pessoas se apaixonarem por você e tal, sabe? Então, Várias. Não estou, assim, pelo amor de Deus, não estou é, <risos> aplaudindo um serial killer, um psicopata. Mas o Matt McClendon, oh, putz, ele não. é muito bom, né? Pelo amor de Deus, temos aí Death Stranding vindo com ele, né? Pode vir mais. Só que Hannibal, ele fez um ótimo trabalho, sério. É, eu acho que ele conseguiu pegar um Hannibal que dá pra trabalhar muito mais, porque é uma série, né? A gente teve Sim. três anos aí com ele. A série conseguiu andar de uma maneira ótima, o máximo que ela pôde. Saudade de Hannibal, quem salva a Hannibal, pelo amor de Deus. Só que é isso: você ter esse nome nas costas como ator e conseguir levar tão Sim. bem, sério, parabéns, parabéns, parabéns. Tipo, não, não é quem... pra qualquer um. Não é pra qualquer um. E, cara, o Hannibal é aquilo, é uma pessoa péssima, mas ele é interessante, ele é fascinante. E você fica querendo ir atrás dele pra ver o que ele vai aprontar. Só que é triste, né? É isso, né? Agora a gente quer saber Sim, de vocês, né? gente. Vocês concordam com quem a gente falou? Vocês concordam que esses vilões são ótimos? Você concorda que o homem um é o problema? Você concorda comigo Que eu não falei nada ah, é. é, exatamente. <risos> o está aqui, zenta. Eu estou falando, gente. Fala aqui, comenta aqui. A é, gente tem outras playlists pra você ver, né? De filme, de série, de jogos, gente. Compartilha os vídeos também com cores pra gente poder crescer cada vez mais. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.